Olá, aqui é a Daniele dos Anjos Schmidt. Vamos aprender agora quais são as recomendações de acessibilidade quanto à lista com marcadores ou numeração. Nós estamos com o programa LibreOffice Writer aberto. Na parte superior da tela, temos os menus e as barras, padrão e de formatação. No centro da tela, nós temos uma página branca, com o texto digitado em letras pretas. Qual é a recomendação? É que sempre que formos é, digitar listas, que nós não usemos travessão, asterisco, nós vamos utilizar o recurso de marcadores ou numeração. Para isso, aqui por exemplo, nós temos um texto com o nome dos alunos já digitado. Nós vamos selecionar esses nomes, e na barra de formatação, nós vamos escolher ou a opção de marcadores ou a opção de numeração. Vou clicar em numeração. Certo. Agora, se nós quisermos fazer uma lista de materiais, nós não digitamos ainda. Então, primeiramente, nós vamos clicar na opção ou de marcadores ou de numeração. Vou clicar aqui em marcadores agora e vou começar a digitação. Por exemplo, caderno, quando eu pressionar ENTER, já vai aparecer o próximo marcador para eu digitar o próximo material. E assim por diante.